a gente vem muito tempo né com essa levantando essa essa bandeira e tal e a gente é, encontrava ouvidos muito pouco sensíveis mesmo na categoria de psicólogos né é, não tomando esse assunto sentindo como muito distante e eu acho e nesse evento eu acho que deu para notar um salto assim de qualidade acho que todos Todos os eh, representantes do CRP estavam muito implicados com, com esse processo, né? E uh, as propostas que saíram foram boas, né? Eu acho que esse, esse relatório vai ser uma boa ferramenta agora de divulgação nos estados, né? E eu acho que então a gente tem dois, dois, dois grandes desafios que foram falados o tempo inteiro aqui, que é um é dar conta da porta de entrada, né? modificar então, a, a proposta de porta de entrada, de entrada de maneira a não institucionalizar mais as pessoas com transtorno mental e conflito com a lei, criando Pai Li, Pai PJ, EAPS. Nesse cenário né, de aumento de encarceramento, isso vai ser um grande desafio com certeza, mas a gente tem como, de qualquer maneira, como modelo, experiências super bem sucedidas já, então acho que também não é tão complicado. Por um lado, e por outro, a desinstitucionalização, que também é um processo que exige é, diálogo né, entre os poderes, exige é, algum recurso, não muito, porque a clientela de em, em, em torno de 3 mil pessoas internadas no hospital de custódia não é algo que exija um recurso muito grande, né, mas num momento de uma certa dificuldade né, do governo. Orçamento, pode ser que isso tenha algum problema, né? sem contar é, que isso implica numa mudança de lógica, uma mudança de paradigma e, claro, sempre tem alguma existência. Mas eu saio bem animada, bem animada. Temos muito trabalho pela frente, mas saio animada.